Oiê, eu sou a Jujuba e hoje estou aí para mostrar os meus lookings para vocês. Decidi fazer esse vídeo mais narrado porque ficaria melhor. E essa só eu fazendo várias coisas estranhas na câmera. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. É, compartilhe o vídeo. Me siga no Instagram, Jujutichina. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, na verdade, só essa menina bonita fazendo altas poses bonitas, então simbora. bora primeiro lookinho é essa calça jeans com essa camiseta polo, que é super bonita. Geralmente eu uso com tênis, né, porque com um tênis, tipo, sei lá, um tênis preto ou um tênis branco. Eu gosto desse contraste, ou muito escuro ou muito claro. Temos o próximo lookinho... Um pouquinho todo azul, bem super fat, tá meninas? Que na camiseta tem escrito, sou toda natural, eu sou bonita pra caramba, como todas nós, né? E se você não sabe, isso é de um meme, tá? Eu não vou pôr aí, sei lá se eu vou pôr e depois eu decido isso. <risos> e nós vamos para a variação da Smurfette, a Smurfette de casaco porque é necessário, né? não sei se vocês sabem disso, é necessário em dia de frio você está com o tema Smurfette é super necessário, né não sei se vocês sabem disso, só isso só sou eu mostrando que eu sou muito bro, né que eu sou muito parça, né? se você sabe disso bah, né <risos> e esse casaco eu gosto muito dele uso pra tudo, e a próxima variação da Smurfette, a Smurfette corporativa, que esse colete me deixa assim, eu, eu me me sinto corporativa usando esse colete Brasil eu não sei o que acontece eu me sinto sei lá a empresária de Nova York usando esse colete vou começar a usar mais ele assim pra para minha vida porque ele é muito bom tem essa calça jeans e essa camiseta essa camiseta eu também uso com a legging mas não seria um vídeo só de calças leggings e se vocês quiserem eu posso fazer <risos> e essa calça eu gosto muito, eu acho ela muito confortável Ela é da Marisa Não é publi, queria eu que fosse Marisa, patrocina nós <risos> E assim, eu adoro esse lookinho também Eu acho muito bonitinho Tem esse look bem Barbie Girl tá? Bem menininha Meninas, dessa calça também da né, Marisa E eu percebi que eu tenho um caderno Que combina com, a, com os tons do rosa E eu tenho uma garrafa Que também é rosa, gente, eu deu muito rosa Na minha vida, eu preciso parar com isso não é mesmo? Não, nada contra o rosa, eu adoro rosa. Eu gosto desse rosa forte. Ou rosa bem bebê. Tem essa calça rosa bebê, que é a mesma com essa camiseta, sabe? Eu achei que ficou legal. E que eu já é o que eu uso bastante. Então, eu gostei. E o calor tava demais, o calor tá de matar. Tem essa camiseta com essa calça. Eu adoro essa calça, ela é muito confortável. O único problema dela é que ela fica sobrando tecido. Porque ela é 40. Mas a minha silhueta é de 38. Só que só 40 passava nas minhas pernas. Então, né, é meio difícil. Mas não, nada conta. É só quando eu sento que fica bem em evidência, sabe? Nessa camiseta tem escrito mas é só, mais sorte do que juízo. Mas então, é isso. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. O bandango-dango ali. Tá? Um beijo. Um queijo. E tchau.